Alô, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras. Manhã de sexta-feira, chuva na região e vale a pena com toda certeza. E nós estamos com o prefeito exercício aqui do município de Rio Negro, vice-prefeito, então, Alessandro Von Linsk, que vai contar para nós como é que foi esses 30 dias que estão se completando. Aí... É, comandando o município Rio-Negrense Suas experiências, seu amadurecimento político Já retornando o retorno do prefeito James Mas a gente vai a conversar com o prefeito exercício Prefeito Alessandro, bom dia Bom dia Márcio, bom dia né, a todos do RMIX Um momento muito importante Márcio, um mês de janeiro Um mês diferente, um mês no qual eu tive essa, essa oportunidade mas o nosso trabalho é uma continuidade, o nosso trabalho é, é, não, não foi fracionado nesse janeiro com a presença é, é, do vice-prefeito assumindo em exercício o município, um momento é, é, de um janeiro muito diferente, né? eu destaco, infelizmente, né? o, o, as causas da nossa pandemia da Covid, né? o número de casos no município de Rio Negro, né? tivemos um, um, um trabalho redobrado realmente, né, na conscientização, na prevenção e, infelizmente, né, na, na questão já aí é, é, da doença aqui no nosso município Mas, Márcio, é, em todos os aspectos, é, é, para é, é, o município de Rio Negro Foi uma continuidade do que está acontecendo, continuidade do trabalho que está acontecendo Mas, claro, é, a questão de, de, de ser, de estar perfeito em exercício, um momento muito, muito marcante nisso mas não, não ficamos com, essa, com essa, apenas esse pensamento, Márcio E sim, é, é, trabalhamos, demos a continuidade que, que, que gostaríamos de ter feito em janeiro Claro, dentro do, já do, do que é planejado para o município Não, não houve uma, uma ruptura de ideias, de planejamentos E sim, o, o seguir de Rio Negro Ao, ao seu objetivo né, ao, ao colocarmos Rio Negro né, no, no, no lugar que merece No estado do Paraná, Márcio Quanto ao amadurecimento são Vai ser completar 30 dias São 30 dias Muda um pouco o foco Agora tendo essa responsabilidade um pouco maior Não que não tenha como vice-prefeito Mas como amadurece o um político? Márcio eu pautei esse esse momento da minha vida profissional em duas palavras: humildade e mansidão. Humildade eu acredito que seja um, um, um momento meu, uma interpretação minha. Humildade é você aprender e dar a possibilidade de aprender sempre. Então, e, eu, e, e, e isso pautou esse esse mês com mansidão, com, com, com bem tratar as pessoas, dar continuidade ao que fazemos, mas claro, é, digo e confesso aqui, né, a, a, a, aqui no Rio Mafra Mix que o frio na barriga foi intenso nos primeiros dias, né, e, se, e acho que se isso não acontecesse, também não não, não, não teria a, a mesma responsa, responsabilidade e a mesma a mesma colocação enquanto, né, o, o cargo que assumia, um cargo diferente para um, um, um professor aqui de Rio Negro, é, é, criado aqui em Rio Negro, né, ter essa possibilidade né, de, de estar à frente da prefeitura durante esses 30 dias. E os 30 dias foram muito, muito proveitosos, Márcio, com, com muito interior, né, com muita conversa com a população, estando perto da população. Né, o nosso interior cada vez mais é, é, é próspero, um interior que, que surpreende a cada dia, me surpreendeu a cada dia. Né? É, e isso foi muito bom. Então, o crescimento enquanto enquanto amadurecimento foi pautado nessas duas palavras. Né? A vontade e a humildade de aprender sempre, Márcio. Qual foi o momento de maior dificuldade durante essa administração transitória? Márcio, sem dúvida, o número de casos né, que janeiro apresentou na nossa pandemia da Covid. Né? Os nossos profissionais trabalhando no, novamente né, dioturnamente, tendo essa essa responsabilidade muito grande, muitos casos, muitos exames, né? É, é, ainda bem, ainda bem que é, é, essa nova fase da pandemia ela está com os casos com uma certa uma, um certo é, é, limite de internamentos e tudo mais. Então, mas o número de casos no da Covid é. no mês de janeiro foi o, o, o, o, o agente balizador, assim, nesse período que nos, que nos deixou tristes, preocupados e com uma demanda é, muito grande para nossa equipe da saúde de, do município, Márcio. Durante a, a sua gestão aqui no cargo como prefeito em exercício, tivemos a presença no município do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson que veio tratar assuntos, conversar e, claro, falar da segurança do município. Como é que foi esse contato, ele com o prefeito? Márcio, a vinda do, do, do coronel Hudson foi é, muito importante né, e demonstrar né, a população de Rio Negro, a população da região, né, estavam os prefeitos da região ali, que a Polícia Militar está pensando em Rio Negro, está pensando em melhorar a segurança. O novo concurso vai trazer mais... É, é efetivo a nossa polícia militar, mas também, Márcio, o mês de janeiro foi muito pontuado na consolidação do nosso programa da Patrulha Patrimonial. Patrulha Patrimonial foi criado no final do ano passado para trazer a, a, a segurança maior aos prédios públicos de Rio Negro e a toda a população de Rio Negro. Então, a nossa equipe também não está parada, nós não estamos apenas esperando do governo do Estado a, a, a situação de segurança e então, estamos, estamos pontuando né, a nível municipal também nesse ponto e a vinda do comandante da polícia, que foi até na data de ontem, é, é, é, demonstra a preocupação do Estado também com a segurança, demonstra a preocupação do Estado com o nosso município e os municípios da região que hoje a, a, a, atravessa um, um momento é, delicado na questão de segurança, com falta de efetivo né, por parte da, da Polícia Militar, mas isso, né, com a promessa de ontem, vai ser melhorado durante o ano 2022, para que a população de Rio Negro se sinta também mais segura e merece ter mais segurança nesse momento, Márcio. Até porque, prefeito Alessandro, foi na, na, na conversa que tivemos nós da imprensa com o comandante da Polícia Militar, aqui do Paraná, é, citado também que essa carência de falta de segurança né, é também em todo o Paraná, não é só na nossa região. Exatamente, foi repassado isso também a, a, a, aos prefeitos ontem, né, essa necessidade né, de, de, de melhorarmos, enquanto Estado do Paraná, toda essa, essa questão da segurança pública. Nós devemos pensar em segurança pública como um dever, sim, do Estado, mas algo que o município também pode estar à frente, pode estar auxiliando. Não é, é, é tomando para si essa responsabilidade, mas montando uma equipe, montando equipes né com a nossa guarda patrimonial, que pode ser, Márcio, por que não, um embrião de uma guarda municipal, a gente sempre pensa nisso e tem visto isso em outros em outros locais do Paraná com cidades do porte do município de Rio Negro, que tem dado muito certo. Então, o município está atento, está vendo e analisando e concretizando esses primeiros passos para melhorar também a segurança pública do município de Rio Negro. Márcio. Com certeza que o senhor pode já fazer uma avaliação dessa sua passagem frente ao passo municipal, mas também uma posterior avaliação da população a população é o nosso agente balizador, né, Márcio? Eu procurei nesse nesse mês de janeiro é, estar nos lugares, né? Destaco os bairros do município de Rio Negro, destaco a Vila São Judas, a Vila Ema, o nosso interior, como já foi falado, as obras estruturantes que vão acontecer a partir de agora no município de Rio Negro, né? Obras de trânsito, obras de pavimentações, né? Isso e, e as escolas se preparando para o ano letivo, Márcio nós tivemos várias situações onde surge até a possibilidade de um retorno ou uma postergação do retorno das aulas. Não, mas o município de Rio Negro mantém-se firme no retorno às aulas no próximo dia 7 de fevereiro, de uma forma organizada, as escolas preparadas, sanitariamente preparadas também, com novas obras. Então, Márcio, o mês de janeiro foi pontuado em várias áreas é, a volta do turismo, a volta do lazer, do esporte para o município de Rio Negro, isso é, é, teve o seu o seu início, mas claro, isso está dentro de um planejamento anual, e está dentro de um planejamento a ser seguido aqui no município de Rio Negro. Então, janeiro serviu, Márcio, como o, o, os primeiros passos para concretizar um 2022 de sucesso, um 2022 que realmente o município de Rio Negro merece prefeito em exercício, Alessandro Von Lins, que retorna a partir do mês de fevereiro para a sua função, que é, além de ter um, um cargo de, de secretário, exercer essa função também como vice-prefeito, que, é, que mensagem o senhor deixa aos nossos seguidores nesse momento? Márcio, e aos nossos seguidores, é, é, quero dizer assim que foi um momento muito importante nesse, nesse, nesse janeiro, mas fevereiro começa como sempre deve começar pautado na, na humildade, na honestidade, é, é, voltando ao cargo de secretário de Planejamento. Né, isso isso já está dentro do, do, do, do, do que a Prefeitura já entende e o que a gente entende como um futuro promissor para Rio Negro. A minha mensagem é que tenhamos sempre é, é, a certeza, Márcio, que, sendo humilde, acreditando que podemos aprender sempre, mansos de coração, nós podemos seguir em qualquer função da nossa vida, seja ela pública, seja ela particular, profissional ou na família, nós tenhamos a certeza de que com esses dois princípios nós podemos pontuar várias situações na nossa carreira, na nossa vida e seguir, seguir mais pensando no bem coletivo. O bem coletivo é o maior, é o maior legado que uma pessoa pública pode deixar é, é, pontuando na vida de cada cidadão, de cada pessoa do município que, que te escolheu e, e, e, e no caso meu nós escolhemos estar aqui né, nesse momento então Márcio agradeço esse momento deixa a população de Rio Negro com a certeza do trabalho realizado e continuamos é, é só mais uma etapa na nossa vida é só mais um momento que vamos seguir agora a partir do mês de fevereiro pensando sempre na nossa Rio Negro melhor na região melhor e pontuando é, como uma Rio Negro cada vez mais justa uma Rio Negro cada vez mais alegre também e cada cidadão Tenha a certeza que pode confiar é, é, nesse momento de Rio Negro, que está sendo um momento próspero na questão de novos empregos, na questão de infraestrutura, as nossas escolas, saúde, o nosso interior, o nosso momento de Rio Negro é muito bom. Caminhamos bem para um 2022, cada vez melhor. Muito obrigado ao prefeito de exercício, Alessandro Von Lins, que ele que retorna a partir de fevereiro, então, nossas funções, como secretário e também como vice-prefeito. E claro que, não é só trabalho para vocês que estão nos seguindo. A partir de agora, nós vamos tomar um café muito tranquilo, bater um papo agora mais descontraído com o prefeito exercício, Alessandro Volinsky, agradecendo ao empresário júnior aqui da planificadora Riquinte, que nos recebeu, cedeu esse espaço aqui para a gente poder bater um papo e aí levar essas informações a vocês que nos acompanham no R-Mix no ar nesta manhã de sexta-feira.